Você está ouvindo o audiolivro Mensagem do Pequeno Morto Uma obra de Chico Xavier pelo Espírito Neil Lúcio Capítulo 16 Organização Achando-se o nosso primo Antoninho no mesmo parque onde me encontro, naturalmente você gostará de ter notícias dele, supondo talvez junto de mim. É verdade que respiramos do ambiente da mesma instituição. No entanto, o grande colégio está dividido em sessões muito diversas entre si. Segundo expliquei, faço parte de pequena turma de crianças recém-chegadas daí da terra, e Antoninho já veio há mais tempo. Além disso, nosso primo foi um modelo de bondade e obediência. Era bom, dava prazer aos pais, auxiliava os companheiros com alegria. Nunca prendeu os animais e nunca os feriu por maldade. Não perdia tempo com brincadeiras de mau gosto. Dedicava-se à leitura instrutiva e ao trabalho com a devoção sincera do menino correto e estudioso. De tudo isso, fui devidamente informado por um dos professores que nos visitam a classe, ao qual inquiri sobre a diferença entre a minha situação e a de nosso querido amigo. Em vista de minha condição inferior... Não posso ir vê-lo, mas Antoninho já conquistou regalias que eu ainda não possuo e, de vez em quando, vem bondosamente animar-me e consolar-me. Em outras ocasiões, abraçamo-nos na reunião geral do parque, quando todos os meninos e meninas dos cursos superiores e inferiores se encontram, uma vez por semana, no dia consagrado à prece e à fraternidade. Talvez cause surpresa a você o que eu estou contando, mas nem todas as crianças trabalham e estudam juntas. Temos no enorme parque muitas divisões para meninos e meninas em separado, excetuando-se certa região, a mais elevada de todas, em que uns e outras se localizam em comum, tais os sentimentos sublimes de que são portadores. Quanto à grande maioria de jovens internados no Instituto, eles se congregam em agrupamentos maiores ou menores, de acordo com as tendências que os caracterizam. Há meninas e meninos fracos, doentes, ignorantes e instruídos, revelando atraso, inércio ou adiantamento nas expressões evolutivas, havendo para cada categoria sessão especializada. Minha turma constitui-se de crianças recém-vindas, sem qualquer preparo espiritual e com sérios defeitos para corrigir. Nesse particular, não preciso recordar a você que nunca foi inclinado à disciplina e ao trabalho, fazia questão de cultivar a preguiça. Gostava dos bolos, do café com leite, das refeições, da bicicleta, de minhas bolas de gude mas nunca soube o preço nem o esforço que tudo isso custava à mamãe e ao papai. Hoje, porém, invejo os meninos obedientes e bons, observando-lhes a felicidade quando deles me aproximo nas horas de repouso e oração. Vejo os sorridentes e venturosos quando passam junto de mim sem vaidade ou afetação e peço a Jesus com firmeza me anime a ser trabalhador e perseverante no bem, a fim de que um dia possa unir-me a eles nos grandes e abençoados serviços de elevação espiritual. CAPÍTULO 17: CONSCIÊNCIA Tenho aprendido aqui muitas lições inesperadas. Jamais pensei que uma criança preguiçosa pudesse fazer tanto mal. Desde que reconheci isso, meu irmão, tenho chorado muito. Lembra-se de Bichaninho, o gato de Dona Susana que eu matei a pedradas? Oh, como me custa contar tudo a você. Aqui, nas aulas do parque, à medida que fui recebendo os ensinos do nosso professor de obrigações humanas, fui recordando minha falta mais nitidamente. O conhecimento de nós mesmos diante do universo e da vida, ao que me parece, acende uma luz muito forte nas zonas mais íntimas de nosso ser. Com essa claridade misteriosa, minhas recordações dos dias que se foram surgem completas e movimentadas em minha imaginação. É assim que, penetrando o fundo de mim mesmo, revi minha vítima ouvindo-lhe de novo os gemidos angustiosos. Inundado pela luz da verdadeira compreensão, minha visão interior permanecia como que alterada. Comecei a ver bichaninho em toda parte. Trazia-o comigo no estudo e no recreio, no serviço e no descanso. Chegou um momento em que não pude mais. Gritei com toda a força. Pedi socorro ao professor e aos colegas. Nosso instrutor falava, justamente nesse instante, sobre o amor e a gratidão que devemos aos animais e, dentro de minha consciência, nesse minuto inesquecível, os olhos aflitos do gatinho pareciam procurar os meus, suplicando piedade. Vencido, ajoelhei-me em pranto, confessei-me a falta grave em alta voz e supliquei ao orientador das lições me afastasse daquele quadro terrível. Voltaram-se para mim os companheiros, assustados, quando caí gritando. O instrutor, todavia, sorriu, benévolo como sempre, aproximou-se, abraçando-me paternalmente, e disse — Já sei o que lhe ocorre, meu filho. Tenha calma e paciência. Você está melhorando, porque já descobre as próprias faltas por si mesmo. Reparei que ele se achava igualmente comovido, mostrava os olhos rasos d'água. Depois de longa pausa, afagou-me a cabeça e explicou, — Porque você matou esse gato trabalhador e inocente, sem necessidade, a imagem da vítima está profundamente associada às suas lembranças. Compreendendo que o professor enxergava quanto se achava oculto em minhas recordações, abracei-me a ele e supliquei, — Meu protetor, meu amigo, ajude-me por piedade. Ouviu-me com emoção a súplica e compadeceu-se efetivamente de mim, porque impôs as mãos acolhedoras sobre a minha cabeça e orou com um sentimento tão sublime em favor de minha tranquilidade que senti repentina renovação. Aquelas mãos carinhosas irradiavam intensa luz que me penetrou todo o ser e aquele banho de energias novas, aliado ao alívio da confissão diante de todos, Apazigou-me o espírito. CAPÍTULO 18: REPARAÇÃO Terminada a prece, recompus a fisionomia, pedindo ao professor me ensinasse o melhor recurso de resgatar o erro cometido por mim outro tempo. Recomendou-me, então, em preleção que servisse para todos os alunos da classe, a aproveitar o ensino e a experiência, dispensando o possível carinho aos animais, que são igualmente criaturas de Deus em marcha progressiva para o aperfeiçoamento, como todos nós, e exortou-me a renovar as recordações daquela hora, com orações fervorosas e sinceros propósitos de nunca mais destruir a vida dos seres frágeis e inofensivos da criação divina. Em seguida, comentou as consequências desastrosas de nossos gestos impensados ou criminosos que espalham desarmonias e perturbações. Explicou que tem visto inúmeros meninos com os quais se verificou o que me ocorria, embora fossem outros os fatos lamentáveis recordados. Lembrou muitas crianças de grande porte, com bastante entendimento, que passam longas horas derrubando ninhos, prendendo aves ou matando-as sem consideração, perseguindo cães trabalhadores ou apedrejando, por perverso prazer, animais úteis e mansos. Esclareceu que todos os jovens dessa espécie experimentam aqui provações bem amargas, sendo obrigados a reparar as faltas que levaram a efeito no mundo, com absoluto menosprezo das respeitáveis determinações dos pais ou dos bons conselhos das pessoas mais velhas. Desde então, lembro-me de Bichaninho, sinto-lhe ainda a imagem dentro de mim. Entretanto, com o poder da prece, meu pensamento tranquilizou-se, voltando ao passado em atitude de sincero arrependimento, pedindo perdão. Humilhei os meus sentimentos caprichosos, dos quais sempre ocultar o lado mau, e, por isso, tenho melhorado. Já não possuo mais ósseos e nem horas desaproveitadas. Em todos os instantes consagrados a recreios e diversões, encontro árvores para cuidar e animaizinhos daqui, aos quais posso auxiliar com eficiência e proveito. Eu, que tanto me alegrava vendo as aves perseguidas pelos meninos fortes, hoje me dedico a ajudar pequenos pássaros na construção de ninhos. E observo que, diante da minha atitude interior transformada, todas as pessoas que me cercam como que se transformaram para mim. Recebo olhares afetuosos e agradecidos de toda parte. Os professores e colegas parecem-me mais simpáticos, mais amigos. Notando meu sincero esforço para corrigir-me, ninguém me falou do gato apedrejado. O episódio triste foi esquecido bondosamente por todos. Devo às árvores e aos passarinhos, aos quais me tenho consagrado nos últimos tempos, as alegrias que me enchem o coração. Tenho quase a certeza de que Bichaninho me perdoou a maldade. Sinto que fiz a paz comigo mesmo, e creio que, se eu voltasse presentemente para casa, seria melhor filho e melhor irmão. Oh, disseu, nunca atormente nem mate os animais úteis e inofensivos. Tenho chorado muito para reparar o erro que cometi. Capítulo XIX Prêmio Na semana última, terminei o primeiro ano de minha permanência no parque e devo assinalar que recebi valioso prêmio de grata significação para mim. Trabalhei esforçando-me quanto possível para ser disciplinado com o aproveitamento das lições. Nos dez últimos meses, Gastei as horas de recreio em serviços de proteção aos animais que passaram a querer-me bem com amizade e simpatia. Realizei estudos espirituais de muita importância para o meu futuro e participei algumas vezes de comissões de auxílio fraternal enviadas a companheiros de luta. Alegre tranquilidade banhava minha consciência. Muitos meninos de minha classe foram promovidos a curso mais elevado, entre os quais tive o júbilo de ser incluído. Houve uma festa cheia de alegria e beleza em que recebi o distintivo da boa vontade, uma linda medalha esculturada numa substância semelhante à prata luminosa, apresentando essas duas palavras escritas em alto relevo com uma tinta dourada. Nesse dia aventuroso, o professor abraçou-me comovidamente e declarou-me que eu poderia solicitar alguma coisa, alguma concessão nos trabalhos finalistas. No fundo de meu coração estava o desejo de ir à casa. Queria abraçar mamãe, papai e ver você. Tinha a ideia de que me encontrava distante há muitos anos e, por isso mesmo, recebi a notificação com imensa alegria. Respondi ansioso que se me fosse permitido rogar algum contentamento maior que o de ser promovido à categoria superior, pediria para visitar o lar terreno a fim de abraçar os entes amados de meu coração. O instrutor, porém, afagando-me delicadamente, ponderou que eu ainda não possuía as forças precisas para semelhante cometimento. A frágil, não dispunha de penas para voo tão arrojado mas acrescentou que o meu desejo seria atendido em parte. No dia seguinte, fui notificado de que veria mamãe, apenas mamãe por alguns momentos, numa instituição piedosa situada nas regiões mais próximas daí. Logo após, numa linda noite acompanhada de tia Eunice, a cujos cuidados me deixou o orientador, fui ao encontro de nossa mãezinha numa casa grande e bonita onde havia intensa movimentação de espíritos amigos já distanciados do corpo carnal. O que foi essa hora divina? Não poderei descrever. Mamãe foi trazida por uma senhora iluminada e bela. Parecia mergulhada numa indefinível admiração que a tornava perplexa. Parecia não ver a senhora que a amparava maternalmente e, ao aproximar-se de nós, não percebeu a presença de nossa tia ao meu lado. Quando pousou os olhos sobre mim, reconheceu-me e gritou meu nome muitas vezes. Atirei-me chorando de júbilo aos seus braços, e estivemos assim, unidos e em lágrimas, durante todos os minutos reservados ao reencontro. Por fim, a generosa mensageira que a trouxera aproximou-se de mim e falou, Basta, meu filho. A alegria também pode prejudicar os que ainda se encontram no corpo. Em seguida, retirou mamãe, devagarinho, como quem cuida de uma pessoa doente. Voltei, então, ao parque, junto de tia Eunice, com uma esperança nova a banhar meu coração. A bondade de Deus não nos separa as almas para sempre. CAPÍTULO 20 CONCLUSÕES Agora, meu irmão, que devo encerrar esta carta, envio a você um abraço afetuoso, esperando que minha experiência possa ser útil ao seu coração. Não se julgue dentro da vida como alguém que nunca prestará contas dos atos mais íntimos. Tudo o que praticamos, Gerceu, permanece gravado no livro da consciência. O bem é a sementeira da luz portadora de colheitas sublimes de alegria e paz, enquanto que o mal nos enegrece o espírito como tinta escura que mancha os alvos cadernos escolares. Ouça a palavra esclarecedora de nossos pais, os primeiros amigos que a bondade divina colocou às portas de nossa vida terrestre e nunca despreze os bons conselhos recebidos. A nossa natureza, quase sempre, Reclama ternura e compreensão dos que nos cercam, mas a nossa necessidade de preparação espiritual exige luta e contrariedade. Nem sempre aprendemos o necessário recebendo demasiadas carícias. Por isso mesmo, na maioria das ocasiões, precisamos do socorro de advertências mais fortes. Não seja, pois, rebelde à orientação do lar. Em suma, disseu, seja bondoso, fraterno, aplicado ao estudo e ao trabalho. Conserve amizade sincera aos livros. Faça-se amigo prestimoso de todas as pessoas, ainda quando não possa você ser compreendido imediatamente por elas. Não descreia da boa semente, embora a germinação se faça tardia. Não maltrate nem persiga os animais úteis ou inofensivos. É muito lamentável a atitude de todos aqueles que convertem a vida terrena num instrumento de perturbação e destruição para os mais fracos. Seja bom, Dirceu, profundamente bom, verdadeiro e leal, e creia que todos os seus atos nobres serão largamente recompensados. Agora, meu querido irmão, Devo terminar. Beije por mim a mamãe e o papai. Estou certo de que um dia nos reuniremos de novo no grande e abençoado lar, sem lágrimas e sem morte. Até lá, conservemos, acima de todas as dores e incertezas, nossa fé viva em Deus e a nossa suprema esperança no destino. Adeus. Receba muitas saudades do seu afetuoso.